Olá, eu sou a professora Daiane e essa é a disciplina EAD e Sistemas de Informação da UFMS. E nessa videoaula a gente vai conversar sobre o módulo 2, Ferramentas e Tecnologias Digitais para Aprendizagem à Distância. Na unidade 1 um, você vai aprender um pouco mais sobre como funciona o nosso ambiente virtual de aprendizagem, o AVA UFMS. O AVA é a sua sala de aula virtual, é o espaço onde será registrado todo o seu percurso de aprendizagem durante o seu curso. E é muito importante que você conheça a metodologia de oferta do seu curso e a forma como são organizados os conteúdos, as atividades, os fóruns e as avaliações em cada uma das disciplinas que você cursar. E você já deve ter percebido que nós temos um AVA Integração do seu curso, onde você acessa todas as informações do curso, as informações sobre os professores, sobre os tutores, sobre as atividades que você vai desenvolver durante todo o curso. E também tem o AVA das disciplinas, onde você encontra as trilhas de aprendizagem de cada uma das disciplinas em cada semestre do curso. Nessas trilhas de aprendizagem, no AVA específico de cada disciplina, você tem acesso aos conteúdos, aos fóruns, às atividades, às avaliações, ao registro de notas e o um registro de frequência. Então é muito importante que você acesse e conheça o AVA Integração do seu curso, e lá tem um fórum muito bacana que você pode participar, para você conhecer os seus colegas de curso e para que eles te conheçam também. E lá você encontra informações gerais sobre o percurso acadêmico durante todo esse tempo é, de realização do seu curso. E na unidade 2 você vai conhecer as ferramentas do Google Workspace for Education. E nessa conta Google Educacional você tem acesso a todos os aplicativos do Google, e eu destaquei aqui alguns que são bem importantes para essa sua trajetória de estudos online. O Google Drive, onde você armazena conteúdos, mas você também cria conteúdos, cria documentos, planilhas, slides, formulários. Você também tem acesso ao Jamboard, que é um quadro colaborativo, ao Google Agenda, à videochamada no Google Meet, ao Google Sites, Além de outros aplicativos que podem ser úteis para os seus estudos e que você pode acessar tanto pelo seu celular, instalando o aplicativo, como no navegador. Lembrando que, para ter acesso a todas essas ferramentas, você precisa utilizar e ativar a sua conta Google usando o seu passaporte institucional com o fms.br. Dessa forma, você consegue organizar e centralizar todos esses acessos às ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia de estudos com a sua conta institucional do Google aqui pela UFMS. Eu espero que os conteúdos, as atividades e todo o material que foi organizado para o módulo 2 seja útil para a sua organização nos estudos e que você consiga experimentar diversas ferramentas e tecnologias que possam servir de apoio para a sua aprendizagem.